Conversar um pouquinho com a dona Lázara. A dona Lázara, como é que você tá passando? Tá bom. Eu tô bem, Ronaldo, pastor Ronaldo. Você tá forte, filho? Tô forte. Que que você tá contando para nós? De novidade? As modas. Que a senhora foi uma pessoa que trabalhou com modas, né? É. Aqui em Franca, vestindo as mulheres. É. Era só feminina? Masculina também. Masculina também? Vendia camisa? Tudo. Blazer? É, também. Eu cansei. Você tá cansou? <risos> Trabalhou muito, né? A senhora viajava de. De, de... São Paulo, I... pra Argentina, Paraguai. Buscando roupas. Buscando que tecido aquele fininho que eles vendiam, que era a espécie do um tergal, como é que era um tecido? Que tecido que a senhora trabalhava, vai? Roupa? A senhora trabalhou com linho, linho, camisa de linho, calça de linho? depende, quando eu jeito, porque essas roupas, são caras. São caras, né? A senhora trabalhou aqui em Franca, Onde que era a loja da senhora? Quase de frente de São Luís. Os... Não teve uma troca ali? Sim. Então quase de frente ali. Quase de frente. A é. trabalhou quantos anos ali? Há muito tempo. Muitos anos, né? A senhora está com a afeição boa hoje. Aquele dia tava estava cansado por causa do sol, né? Muito quente. Hoje a senhora está. Você vai eu falei um... para ela que eu tenho até vergonha de sair na rua, porque eu sou muito lambona comigo. Como... Não, a senhora está tão bem. Você está de parabéns, viu? Obrigada. Quantos anos a senhora conta? 86. 86 anos. O nome da senhora completa é? Lázaro Ferreira de Oliveira. Ferreira. A senhora é parente do Suélio Ferreira? Sueli Ferreira A senhora é prima ou o que, que é do Suelho É prima primeira é, Lá de Capitinga. de Capitinga A senhora eram quantos irmãos e irmãs da senhora? Seis A senhora fala o nome deles? E os que estão vivos, como é que é o nome? O nome dele? Lazinho Lázaro. L é o. Xará, é o, o meu é, é o seu xará. <risos> é perto da, dela, de idade? Fazendo ah. ele tem da ele já é muito bem mais novo, né? Acho que é. O Lázaro, na mão da senhora, é mais novo que a senhora. É muito mais não, porque que quiser... eles Colocar os dois nomes igual, né? O Lázaro e a Lázara? É. Ferreira. O nome da mãe da senhora, como é que é? Otacília Ferreira. Otacília e o pai? Amarante Ferreira. Eles, eles eram primos. Eles eram primos? Na, naquela época casava muito primo com primo, né? É. Os, e os dois eram Ferreiras? Os dois eram Ferreiras. Ferreira. Que coisa boa! A senhora conhecia o avô? Avô? É. Quinca o... Ferreira? É o pai do pai da senhora? Como que chamava? É. Joaquim, ela é taga de quinca. Quinca Ferreira? É. E a avó? Marica. Marica. A senhora lembra bem deles ou não? Ah, que bom. A senhora está dando um giro hoje? Vou pegar a... marmita, marmita, lá no meu filho. O João Mires. É o filho dela que vê? É, no restaurante ali, é sabor é. mineiro. Ah, sabor mineiro? Ah, então é isso aí que faz bem pra gente, viu? Comida mineira. <risos> Você já comeu muita comida assim, é, banha de porco? Deve ter comido, né, é. que antigamente usava. Eu usava muito, né, a banha de porco. É. Que coisa boa. A ah, senhora tem quantos filhos, é? Quanto? Quanto? Três. Três. <risos> o nome deles é o... o... Qual que é o nome dele, dos filhos da senhora? É o Chalmiz, que é do lado. lá escarro. Hum? E os outros, como é que chama? O Escário. O escário e a outra. Tânia Maria, Tânia é advogada. Advogada. E a outra que é? É a outra que é? É, do, o Luiz Carlos, João Miguel é. e Tânia. E Tânia, né? É isso. Parabéns para a senhora. E o esposo da senhora, como é que chamava? Antônio Carlos de Oliveira. Antônio Carlos. Você conheceu ele aonde, dona Lázaro? Ele era tudo misturado, né? Meio parente, né? É de Capitinga mesmo? A senhora casou lá naquela igreja bonita? Casou Ali é bonito, né? É bonito. Eu sou amigo do sou antenor Ricardo Faleiros. Ele está na frente da senhora, ele está com 91 anos? É. É. São antenor, ele foi prefeito lá. Será que conhece yes lembra dele, né? É. A esposa dele é Teodoro, dona Cida. É, Teodoro. Teodoro. Família Cida lá. A família Cida, é toda reunida. Né? É toda reunida. Todo conhecido. A cidade, a cidade pequena. A cidade pequena. Todo mundo amigo, né? Todo mundo é É uma conversa boa, né? Eles vão perguntando um pelos outros. Ô, dona Lázaro, que bom conversar com a senhora, viu? A senhora vai caminhando e nós vamos registrar o, o, o trajeto da senhora. Tá. Parabéns, viu? Deus abençoe. Ela está cuidando bem da senhora? É ótima. É ótima, né? Parabéns, viu? Deus abençoe, viu? Que ótimo. Ó, fica com Deus então. Um abraço para vocês. É com Deus, Ótimo. Eu vou é, filmar ela caminhando. Né? Fica com Deus então. Aí, ó. É uma pessoa que a gente admira muito pelo trabalho. Aí, ó. Vai buscar a comida. Deus abençoe, viu? Oh, um abração para a senhora. A senhora é muito chique, viu? Deus abençoe. Aqui na praça, é, é Carlos Pacheco. Conversando com a dona Lázara Ferreira, irmã do Lázaro Ferreira, Lazinho Ferreira. Lá de que coisa boa uma conversa ajeitada, agradável, Deus abençoe, viu? É uma pessoa que deixa muita saudade para muita gente, vestiu muita gente aqui em Franca. Parabéns, Dona Lázaro.